DIFICULDADE DE sobrevivência, CLASSE 3 INSEGURO BAIXA CONTAGEM DE ENTIDADES O nível traz exclamação Conhecido como Hospital Invertido, consiste em um longo corredor azul com aproximadamente 20 km de comprimento. E a maior parte do nível é iluminada por luzes azuis. Tem a arquitetura de um hospital que partilha alguma semelhança com a do nível 109, o Hospital Neon. As portas podem ser encontradas ao longo do corredor, quase todas trancadas. Algumas portas destrancadas podem levar a quartos hospitalares semelhantes ao das salas da frente ou front-ons. Esses quartos geralmente estão vazios com uma única cama de hospital sem suprimentos médicos. Mas às vezes podem ser encontrados móveis como cadeiras, armários, mesas e outros móveis que normalmente podem ser encontrados em um quarto de hospital nas fronteiras. Nessas salas podem ser encontradas janelas que não são recomendadas e até elas por serem abordadas pela entidade 2. Facilins Adultos aparece com frequência nesse nível. Embora até agora não se saiba se existem Facelins crianças também. Há uma névoa constante que afeta Facelins nesse nível. Fazendo com que eles tenham um efeito estranho conhecido como o Efeito Tracinho Exclamação. Que os faz agir como médicos e enfermeiros. Enquanto estiver sob o efeito, os Facelins serão completamente inofensivos. Mesmo se atacados, eles não farão nada além de tentar ajudar trazendo alimentos e recursos como água de amêndoa. Não é recomendado confiar neles completamente, pois eles também podem trazer primeiros socorros com as propriedades anômalas mencionadas acima e se tornarem hostis como no evento Blackout. Ao entrar nesse nível, você sentirá uma sensação de paz e tranquilidade. Não se acostume com isso. Enquanto as luzes estiverem acesas, Todas as entidades no nível, exceto Facelins, terão um efeito estranho que os cegará. Mas apesar de estarem cegos e aparentemente não muito perigosos, eles serão extremamente hostis embora não passem facilmente para pegar andarilhos devido à cegueira. O Apagão Se ficar muito tempo nesse nível, pode ocorrer um evento em que as luzes se apagarão por cerca de uma hora. Deixando tudo completamente escuro. Vale a Deus. Com a neblina completamente constante. Cegando os facelings. Como no efeito. Tracinho exclamação. O efeito nome do nível no caso. Desaparecendo e deixando algumas áreas iluminadas. Com uma tênue luz cinzenta. Se alguém estiver dentro de um quarto de hospital. Destrancado. E esse evento ocorrer. A porta do quarto se fechará. E se trancará. Prendendo o andarilho dentro. Também pode ocorrer ao encontrar uma sala desbloqueada e entrar nela durante esse evento. Não se sabe o que acontece com os andarilhos depois que eles ficam presos nos quartos de um hospital, em que estão após o início desse evento, pois nenhum deles deixou o nível depois que isso aconteceu. Eita! Resumindo, lascou. Há relatos de testemunhos de ver entidades desconhecidas nesse nível. Tenha cuidado e fuja de tudo desconhecido. Esse ponto é bem importante porque foi avistado várias entidades desconhecidas aqui. Bom, aqui não tem bases e postos avançados. Entradas. Há uma rara chance de que a porta no final do corredor no nível corra por sua vida pode levar a esse nível. No clipping, através de uma porta, naqueles corredores azuis do level exclamação, tracinho exclamação, vai levá-lo aqui também. Eu acho que esse nível é irmão desse daí, mano. Que até eu trouxe aqui no canal também. Executando o save.me.exe no computador do DND te teletransportará para esse nível. Hum... Saídas. Alcançar a porta de saída no final do corredor o levará a um nível seguro aleatório. Há uma chance de que esse nível se transforme no nível corra por sua vida, quando menos se espera, eventualmente terminando nele. No Clipe Pelo Chão, levará ao nível 11. Probabilidade ,00, 0,0000000001%. 000, a seguir, eu vou deixar alguns clipes aí do vídeo anterior do nível exclamação-exclamação, que aparentemente parece com esse. Tamo junto, vou indo nessa, fui!